E aí, gangue do mal! <risos> Tudo bem, graças a Deus! Então, essas de quem eu gosto. Ah, eu gosto. Dica de freio, hein? Tá com o seu freio meio michuruca? Ruim? O carro nem, nem precisa de freio, porque não é muito forte. Mas você quer um freio bom, né? Lógico, tem então que vamos ter. Lá. Ah, ó, aqui, ó. E outra, tem gente também que mete potência no carro e não pensa no freio. Vamos lá, pra ajudar. Ó, esse freio é original do Gol, certo? Ó, ele tem 22 mm Ele... É original, Bosch e tal, tava no meu Gol verde aqui. E eu desmontei ele pra fazer uma limpeza. Puta, será que não vai conseguir pegar aqui, mano? Olha lá dentro. Nossa. Tá vendo, ó? E as, os negocinhos ali, as membraninhas, tava tudo ruim. E o freio já tava meio estranho. Eu falei, pô, vou trocar. Aí lancei lá no meu Instagram, que eu ia trocar, tal. Garagem. Que daí eu mostrei o freio, que eu tinha bolado esse reservatório aqui, ó. Esse novo reservatório, individual, igual os carros de corrida, não sei o que, papapá, Certo? Beleza, o que que aconteceu? Me deram umas dicas lá, o Lucas e o Thiago Kobayashi. Eles me deram a dica de... Pô, já que você vai trocar, coloco o da Kombi Moderna. Que é esse aqui, ó. Ele tem 24 mm tá vendo? Esse 24 aqui, não é pra combinar comigo, não. 24 mm Olha a diferença dos dois, ó. Pra vocês verem, ó. Ele é bem mais parrudão, sabe? ele é até um pouquinho maior, olha lá. Ó. Bem, né? Sabe? A diferença é, é, é pouca, mas ele é mais grosso aqui, ó. Ele é mais no, parrudo. Até no preço é, é, é coisa mínima. Mano, o preço, eu fui pesquisar. Esse daqui. Tava R$ reais. Esse aqui, original, né? Esse daqui. Eu paguei R$ reais Nesse daqui, ó. Então, a diferença é bem pouca, certo? A diferença... A diferença desse pra esse. É que o sensor do freio das Kombi é aqui, ó. Então... Aquele sensorzinho que tem no pedal, no Gol O sensor é lá embaixo no pedal E esse vai o sensorzinho aqui Você compra um Um tampãozinho com a rosca de um oitavo Coloca aqui, ó Já era, acabou É isso Essa é a única diferença de um pro outro, certo? Entendeu? A dica? Ó, Show de bola. que ano que é a Kombi, Bidu? O pessoal do meu Instagram lá Andaram pesquisando Dizem que é 2010 Eu só fui no Autopass Falei pro cara, ó Eu quero o cilindro mestre de freio da Kombi Moderna De 24mm Ele me deu isso daqui E é esse aqui Não precisa adaptar nada A única coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó Tampar aqui Se você quiser colocar o seu sensor de freio aqui Dá também É só tirar Mas aí vai vai ir mais fio pra, pro cofre, entendeu? Então Põe um tampãozinho aqui e já era é isso, ó. Vou deixar aqui para vocês a caixinha, ó. É original, tá? TRW, Varga, tal. Para quem quiser, tira um print disso aqui, leva no seu auto-peça e fala, ó. Eu quero um cilindro de freio desse. O pessoal, falou que é muito bom. Tenho certeza que vai mudar. Porque ele é mais grosso, mais parrudo, tal. Tá? Não sei o que, não sei o que. Os meninos falou, pode colocar sem medo. E é essa a nossa ideia Um ajudar o outro não pode oh, falar não. <risos> Entendeu? Vamos te ajudar pô. Vamos tentar ter os carrinhos melhores uh, Freiozinho tem. top E quando eu andar com o carro Vou mostrar Igual o vídeo do carro da Juliana A gente não, não mudou direção Radiador Depois não saiu andar Meninos são meus amigos Eles falaram que colocaram, usou e o freio mudou Da água pro vinho então vamos fazer esse teste aí. Eu tô passando aqui pra vocês também. Pra vocês, fazerem o carro de vocês. Fechou? Pera aí, irmão. Deixa eu sensualizar. Meu Deus. Opa! <risos> é louco, hein? Então fique com Deus. Que Deus abençoe todos nós. Se tiver uma dica de freio aí também, deixa no comentário. É isso aí. Certo? Bora. Tchau!